E aí clanchado aqui de novo, hoje a gente tá voltando com The Messenger Faz muito tempo que a gente começou a gameplay e não terminou A gente chegou a fazer uma live, não deu muito certo A gente pretende continuar aí, tem um bom tempo Que a gente não mexe com isso, mas vamos lá Na nossa gameplay original a gente chegou só a terceira área Então, hoje a gente continua Uma brincadeira né o Messenger é um jogo bastante interessante Ele começa com um jogo, um jogo de plataforma é, linear, vamos dizer assim E depois ele se transforma Quando eu peguei ele pela primeira vez e vi que era a Metroidvania, eu achei que deveria haver algum engano Mas não há de, de compra que a gente fez até agora de upgrade do nosso personagem. Só o golpe ninja que quebra os projéteis, a recuperação de fôlego, quando você é atingido você volta, consegue dar um pulo. E Shuriken e um ponto de vida a mais. Agora a gente vai colocar aqui os inimigos droparem vidas eventualmente. De vez em quando. A gente não está se preocupando muito e coletar, aí os, coletar os, os itens, vamos dizer assim tem as moedas verdes, tem umas moedas verdes os itens a gente coleta a gente não está pegando as moedas verdes porque depois vai ter um segundo momento onde vai ficar muito mais fácil coletá-las é isso abrindo as portas caminhando aí neste cenário tão incrível tomando o desacerto só vamos eu tenho que no vídeo de hoje só fazer essa terceira fa essa terceira área aqui fazer com o tempo os vídeos não ficar muito enormes E esse cara aqui ó Só ignora Deixa ele aí brigando sozinho Se não me engano tem alguma coisa interessante Para você pegar. Não aí. Cristais. Os cristais a gente tem tá pegando sim, viu? O que a gente consegue fazer os upgrades o mais rápido possível. Quanto mais upgrade de personagem tem, mais fácil fica o jogo. A música é muito boa mesmo. Esqueci deste mero detalhe. A gente já está com 170, ainda não dá para comprar nada interessante dá para acelerar caindo em alguns lugares, acelerar um pouquinho os resultados. também já está com o projeto né já falei no mercado que a gente está com essas coisas subindo não adianta nada a gente matar tantos inimigos Sei nem que foi que eu fiz, mas deu tudo certo eu já tenho um save Mas ainda não é do chefe Agora complica um pouquinho Não, até que não Vamos Andar... tentar fazer aqui Pegar todas as lanternas pelo menos A gente está quase lá Hum, tomamos, <risos> hein! Tomamos! Agora tem este pequeno diabinho ele faz.. ele nos ressuscita, né? E aí o. o preço pelos serviços prestados é que ele vai comendo aí comendo todos os os cristais no começo ele cobra bastante mas depois tem um upgrade que faz reduzir aí a quantidade que ele cobra, consideravelmente. derrotar os inimigos na plataforma primeiro. Aí o bichinho já foi, já sumiu. Ainda bem que a gente tá utilizando aí já o upgrade que nos permite, opa, o upgrade que nos permite, se recuperar, aqui a gente sabe que tinha que descer, porque normalmente tem umas escadinhas assim, um buraco que pode descer, tá vendo, tem uma escadinha ali, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa, até agora eu acho que é chefe. Mais um ponto de vida. Mais pontos de vida, nunca é demais. Eu tô achando que nessa área não tem chefe não, viu? Me confundi. Não, não tem. <risos> Bom, é isso. A gente vai fazer efeito só aquela área e... E aí no próximo vídeo a gente faz essa. os vídeos não ficarem muito longos. Eu vou deixar a playlist aí a... do lado, né? Acho que no final do vídeo. Os vídeos anteriores vocês perderam. E fica assim. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, os nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. É... A gente está jogando The Messenger depois de muito tempo. Deixe o um comentário para a gente. A gente gosta sempre de estar lendo e responde se possível. Assim, até o próximo vídeo. Fique amizade.